<risos> Pagarézinho do like, pô. Ó, pagaré apareceu no meio do vídeo. Já no início é porque você tem que deixar o like, velho, ó. Se o pangaré aparece no meio do vídeo Seja qual momento Você tem que deixar o like no vídeo, velho. Isso aqui é a estratégia nossa já Já falei pra vocês já Que toda vez que o pangaré aparecer aqui Vocês tem que deixar o like no vídeo é, Apareceu, deixa o like E o, o pangaré hoje me acordou cedo Pode ver que eu tô com essa cara de sono o que eu recebi é a incrível notícia Que parece que o Mistério Sombrio acabou com o Felipe Neto, cara Nossa, esse dia chegou Esse dia chegou Esse dia chegou Mistério Sombrio acabando com a raça do Felipe Neto, mano Parece que a briga foi uma briga feia Uma batalha incrível Mano, muito PVP envolvido E é por isso que hoje eu vou fazer um vídeo Reagindo aqui ao episódio 102 de Minecraft a Saga. E enfim, sejam bem-vindos aí ao Felipe Neto News, né? Porque já faz três dias que eu só posto sobre o Felipe Neto e eu acho que eu vou continuar fazendo isso, né? Tá, tá sendo da hora, eu tô gostando de fazer. E a galera também tá gostando, então mano, só vê de Stokes velho. Clica nesse inscrever-se aí, clica nesse like, inscrever-se, tá aqui embaixo o botãozinho, clica nesse. Se o Felipe Neto pediu, já se inscreve aí, né, profissional Minecrafters. Aí ó, o Felipinho já pediu pra você se inscrever no meu canal, então se inscreve aí, ajuda a compartilhar, vamos ver esse episódio junto. Se você não assistiu, vai lá. Assistindo no canal do Felipe, depois você vem cá, assistir junto comigo. Sei lá, eu vou, eu vou ver esse episódio. E se vocês quiserem que eu continue fazendo vídeo como esse aqui, que é tipo um reactzão, tá ligado? Do episódio completo, vocês comentem aí. Vamos dar play. Olá, Professional Minecrafters! Sejam bem-vindos ao que não é mais o meu mundo, Minecraft. então tem um gato novo! então tem um gato novo! Meu Deus do céu, vocês viram passando ali atrás? Quem é você? Eu não vi, não, mano! Eu não tenho coleira. eu não tenho coleira! Eu não tenho coleira! Eu trouxe aqui, ó. Eu trouxe a, a, a Braucita e o Braulio de volta pra casa e a vaca livre e eu não que tinha nome? coleira pra prendê-los. Mas peraí, por que você não tá fugindo de mim? Esse gato é meu? Não, tá fugindo agora. Eu não tenho gato dessa cor, tenho? Eu já nem lembro mais. Ih, pronto, o gato tá preso na rosa. Aí tem tanto pet que eu nem lembro o nome dos preso. pet. Eu canto. Eu não tenho o que fazer, não tenho coleira. Vou fazer o quê? Também não tenho peixe, não tenho nada, tem um buraco no meu chão. Tem um buraco no meu chão! Bom, galera, como vocês estão. Eu tava pensando pensar comigo o seguinte, véi. Eu tava pensando comigo o seguinte aqui: que a gente tem que começar a procurar no meio do mapa do Felipe Neto pra ver se a gente acha algumas esculturas. Algumas estruturas. Que mostra que o Lick já passou por lá, velho Porque pra quem não sabe quem que é o Lick O Lick, ele, ele, ele é tipo uma entidade do Mine, tá ligado? E essa entidade do Minecraft, ela, ela aparece Aí ela deixa tipo uma cruzinha assim Eu vou fazer um vídeo sobre o Lick Tem a possibilidade dele já ter aparecido na série do é, tem a possibilidade, tem sim Depois a gente tem que investigar, mano Tô acompanhando nos últimos episódios Se você não tá, eu sugiro que você comece a acompanhar Não, no tô acompanhando Até agora, porque estamos vivendo um período de terror na nossa saga Misericórdia é, um, um bicho entrou, eu tô com o meu mundo num servidor e uh, um, um cara, que eu não sei ainda quem é. é. Já conversei com o Bruno, não é ele. Não é o Bruno. Que se chama... Sombra Mistério do, das Sombras... Do... Mistério Sombrio. Cara, que é difícil falar o nome de Mistério Sombrio aí, Felipe, o Misericórdia, rapaz! <risos> simplesmente tá me torturando. Tá querendo, tipo, tudo que eu fiz ou conquistei ao longo da saga, de maneira honesta, justa... E completamente correta, ele tá dizendo que foi tudo incorreto e tá me torturando. Então, eu tô deixando aqui as cartas que ele deixou. Pra gente poder ler. Inclusive, tô, tô, Eu esqueci de colocar as plaquinhas ali, gente. Olha só o que, que eu fiz agora, agora eu já tenho pelo menos... Pelo menos isso. Eu botei baús aqui e um forno. E a, a crafting table aqui. A, tem dois ouros. Obrigado, Deus! Obrigado, Deus! <risos> tá, eu preciso pegar level 30 pra conseguir encantamento. Preciso muito do level 30. o que que eu vim aqui pegar? Não, eu vim aqui na crafting table fazer placa. É, eu precisava de Birch para poder ficar igual às outras, né, Felipe? Então não tem, vamos fazer de Oak. Eu não tô afim de gastar muito não, porque eu tô com poucos recursos. Então basicamente a gente recomeçou no jogo. E essa daqui foi aqui ele deixou. Ah, ele botou na, tava tendo uma tempestade, ele colocou na saída da igreja com a dica para a próxima missão, tá? Saída igreja, dica missão, ok. Dessa forma a gente consegue ter um pouco de organização e saber qual carta é qual. É, ele deixou essa dica aqui que eu acho que eu decifrei, tá? Essa foi a dica. O que é o que é? Serve como desculpa. Nunca realmente tirou ninguém. Você mentiu e manipulou e eles pagaram o preço. Eu preciso. Criativo, mano. O que é o que é? Serve como desculpa. Criativo, tá ligado? Você nunca realmente tirou ninguém. Você mentiu e manipulou. Mano, eu já sei, eu já sei o que é, cara. É o criativo. É o criativo. Usa o criativo. Eu pra conseguir encontrar. Mas olha só, de qualquer forma também, se não for criativo, a gente vai descobrir nos outros vídeos que eu vou fazer sobre Minecraft saga Agora eu acho que é o criativo. Agora! Agora eu acho que é o criativo. Então, Felipinho, ó, já, mano, já tá com a equipe de investigação muito boa junto com você, velho. Alô, seja lá o que for que ele deixou. E eu tenho uma suspeita que eu vou compartilhar com vocês que eu acho que é. Enquanto isso, tem coisas que eu preciso fazer. Sabe o que eu podia ter aqui? A cama aqui, né? Pera aí que eu tô sem lã aqui. Tô sem lã e a lã tá muito longe. Tá lá na minha farm de lã. Eu já vou ter que fazer muita cama aqui nesse episódio, então não vou lá agora, não. Calma aí, esse pode ser um episódio longo, hein, gente. Peço que você se acomode nessa poltrona e aproveite a viagem. E se você acredita que eu tenho força pra derrotar o... O, o Mistério das Sombras, se inscreve no canal. Clica nesse inscrever-se. E manda o link da saga pra todo mundo assistir. Clica nesse inscrever-se, eu conto com você. Rumo aos 41 milhões. Bora dar uma mimida, espirrão. Comi armadura fraca, armadura de diamante, não tenho netherite nenhum, não tenho nada, não tenho nem diamante, inclusive. Cadê o espirro que eu não subiu Por que Você não, tá eu posso não tem mais netherite estilo sem causar grande. Ah, ah, tava tudo dentro daquele baú, véi! Mano, cara, agora que eu não entendi, velho. Felipe Neto perdeu todos os itens. <risos> vamos... <Su> não. <risos> agora eu não posso. É que eu não entendi. Acabou minha comida. Tô tendo que comer cookie. E olha o quanto o Cookie recupera. Um. Não sai pra nada essa assim, inutilidade. Eu preciso resolver isso urgente. Como gente, que eu vou resolver mas isso? Mas ele não tem uma farm embaixo? tudo. Pega as esmeraldas Não, só tenho 16 esmeraldas. Não, só 16 esmeraldas, né? Eu trouxe mas nem muito esmeraldas mundo da não. igreja pra suas respectivas casas, a gente poder finalmente ter, né, um, uma convivência. Que saudade do meu bacon. Então vambora, Julia! Nunca precisei tanto de esmeralda nessa vida, Julia. Cadê o Junho? Parece ah, o que você tá fazendo aqui, Julia? Sua casa é outra, Julia. Eu te deixei no cogumelo, Julia! Cara, eu não consigo fazer esses, esses villagers morarem onde eu quero que eles morem. Eles decidem onde eles vão viver e dane-se! Quem é que tá aqui? A Pérola. Eu não entendo mais nada. Bora. Mas o Filipinho não entende que quem manda nisso aí não é ele, não. Quem manda é os Narigudinho, velho. Os Narigudinho que manda em tudo, Filipinho. Você não manda nada, não, rapaz. É o Narigudinho, mano. É o Narigudinho que manda, galera. Quem manda neles são os Narigudinho. Os Narigudinho são uma espécie de village, velho. E pra ser mais exato, às vezes eu até acho que o Cleitinho é irmão desses Narigudinho. Porque o Cleitinho também é meio revoltado. Agora, obrigado, Pérola. Por que vocês não estão me dando pontos o suficiente, hein? Me dá mais pontos de experiência do que esse pouquinho aí, velho. Miserinha de pontos de experiência. Aqui tem alguma coisa útil? tem Tá bom, ah, velho. Tem, mu tem muito, mano, tem muito pouco, gente né? Beleza. Agora eu tenho a cama para chamar de minha, rapá. Bota essa outra lã que sobrou aqui que Agora é... você pode aqui. a qualquer tem lugar, Felipe. Eu não comprei ainda. Pera aí, o Fábio, cadê o Fábio? E você, gato? Como eu queria poder te pegar, mas eu não tenho escolha. Ah, Cláudio, sabe o que tu podia me vender? Mending, né? Que você vende por um, só que eu preciso de livro. Eu preciso de livro. É uma esmeralda e um livro para poder botar Mending nas minhas coisas. Ivete, você virou coisa também, ó. Silk Touch! Meu Deus, eu preciso! Como é que eu te bloqueei aqui? Pronto! Vou gastar nove esmeraldas pra bloquear a Ivete. Pronto, agora pra sempre a Ivete é mulher do Claudio. Pra sempre a Ivete me vende Silk Touch. Que cagada! Ok! Agora você sempre vai ter uma fábrica de Silk Touch. Olha pro lado bom. Ivetinho tá dando vários, vários Silk Touch pro Felipe Neto. Era um feitiço que a gente precisava ter como pegar. Cara, Obrigado, eu, eu não sei vocês, um mas eu, eu, eu estou ansioso para ver o Mistério Sombrio acabar no Essa Felipe Saca. Neto, velho Feito Cadê? de maneira legítima e o uh -huh. Fargo sumiu uh -huh. <risos> Foi tanto de maneira legítima que o Mistério Sombrio apareceu, mano Não vou falar para ninguém não, hein Mas o Mistério Sombrio apareceu por conta do criativo Quem sabe, então, ninguém consegue provar nada não, hein Va Ih, pronto Ficou preso aqui Pronto era só o que me faltava. Vocês estão com essa mania agora de ficarem presos aqui, que eu não consigo entender. Pronto, você consegue sair agora? Eu tirei todo o carpete. Todo o carpete saiu, pronto. Você consegue se virar agora, sair. Vai viver! Eu não sei. Eu não posso perder o Fábio, o Fábio precisa me vender esmeralda. Aqui, tá sem vender nada. Posso comprar pá, com efficiency 1. O machado dele é bom, hein. Já vou comprar um machadinho aqui, pronto. Vou comprar essa pá aqui. Pronto, comprei a pá também. Fábio, você pode, por favor, Fábio, viver em sociedade, Fábio. Tem um barco aqui, não. O Fábio não gosta de viver em sociedade. Você não percebe que ele é antissocial? Para de obrigar o Fábio a viver em sociedade, filho. Aqui, errada. Obrigado. Obrigado, não, Fábio. Você me encheu o saco. Perdi a paciência. Não, não, não. vou não. te mover não, dessa não. maneira aqui. Pronto. Não. Se você voltar pra ali, eu vou te dar um safanão, hein. É, ele tá... PARA! PARA! Não, não. não tenho... Ele tá obrigando o Fábio a viver em sociedade, galera. Não, isso é errado. Não gostei disso, não. Um pra botar aqui. Para, Fábio! Para, Fábio! Caraca, mano. Não sei o que eu faço. Vambora, Espirro. Não tenho tempo. Não ligar os sons dos bichos. Felipe Neto reclama dos vilões pela centésima quinta vez. <risos> Nós estamos um pouco enjoyados disso de forma alguma. Jamais, é onde. Na segunda, Felipe Neto mais uma vez se frustrou com os vilas de seu mundo do Minecraft. Falou que ele tentou repetidamente mover os por um lugar para o outro. Da mesma forma que veio 104 outras vezes ao longo da série. É realmente divertido toda vez que isso acontece. Disse Carlos é, Pereira Palmeira Laranjeira. Mesmo que ele fa é, falando exatas mesmas coisas, tendo exatas mesmas reações e as exatas, as mesmas estratégias Nunca é ruim Pro ritmo do episódio, né? Quando se distrai tentando fazer algo que o episódio é, Fazer algo que no episódio segundo será novamente necessário O escritor José Lima Bonifácio Rasputin concorda É uma narrativa é extremamente importante Que as coisas não Quanto mais a exata mesma coisa se repetir Sem nenhuma mudança em relação Às vezes anteriores é melhor Eu buguei tudo aqui, enfim A equipe de edição do Felipe Neto diz adorar editar esses momentos É tão bom que eles... Sejam tão longos, porque isso nos Impede de cortá-los completamente Nós nos muito para que o Felipe nunca reage De uma forma diferente, ou Deus nos livre E ignore esse tipo de acontecimento, porque aí O ritmo dos episódios ficaria perigosamente melhor Ao ser entrevistado por nossa equipe jornalística O Vila de Cláudio apenas olhou Para o nosso inicialmente com uma expressão Imutável, que penetrou diretamente em nossas Almas, e em seguida virou E subiu em uma mesa sentivo Aparentemente, ali permanecendo por 40 minutos seguidos Até que o Felipe Neto encontrasse no recinto e começar a se reclamar disso. Olha só o Claudio, gente! Eu não sei o que fazer mais. Ô pai, sai daí, Claudio, sai daí, sai daí. Eu não sei mais o que fazer, gente. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. O Claudio não sai dali. O Claudio não sai dali. Essa aqui é a reportagem da equipe de edição. O Village usando uma das suas muitas expressões faciais. Aqui tem uma fotinha do Village. Caraca, essa foto do Village que tá muito parecida com a foto do Felipe aqui do lado. Ah, vocês ah, viram que o cabecinha voltou pra casa? Hihihihi. <risos> Ele então, ali tá dentro, de velho. Suas respectivas residências. residência, um Que bom, assim. né, mano? Que bom. Vamos que no taco no toco. Eu quero ver porque aquela tortinha, eu acho que ela é mais barata do que a cenoura e bronze e ela recupera muita vida. A tortinha é boa. Esse cookie é inútil, cara. Não sei por que que o Minecraft criou esse cookie. Troca é para comer, rapaz. Poxa, ah, mas um não, é um isso. não, é bom o isso, Não, é inacreditável, gente. É inacreditável. Eu Ele consegui subiu em cima da cama mais, de novo. Né? Porque tinha nascido o, o, o lindomar e tal. Aí, quando eu fui pegar o lindomar pra trazer pra cá, estavam os, os dois aqui, né? O Taki e o Toco, eles tiveram outro filho! Eles tiveram outro filho, que agora virou essa profissão aqui, ó... Cartógrafo. Ah, por causa dessa mesa de cartografia aqui. Eles simplesmente tiveram outro filho. Eu não tô dando batata pra eles procriarem. Eu não sei o que que tá acontecendo, não faço a mínima ideia. E eu as não portas consigo as trazer camas. o Lindomar, porque agora o aqui o Toco, cada um... Teve mais um filho. E eu não consigo trazer o Lindomar pra cá. O Lindomar tá na igreja, tá morando na igreja. Porque as do Toco camas, e filho. filho, sozinhos! Vamos lá, Toco. Quanto é que custa... Ah, custa uma esmeralda, quatro... Não, mas tá ótimo, né? Uma esmeralda, quatro tortas. Não, não peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Eu vou pular pra parte que o Mistério Sombia aparece. Porque é, é essa parte que eu quero assistir. Peraí, vamos, vamos... Aqui, ó. Acho que é aqui que ele aparece. Ainda não tenho como ter um Ender Chest. E você? Não sei. Não sei o que eu vou fazer. Eu, eu não faço ideia do que eu faço. Nenhuma ideia. Vambora, Espirro. 41... Oito tortas é suficiente. E ó, eu quero lembrar a vocês que falta muito pouco pra gente anunciar o lançamento. O maior lançamento que a gente já teve aqui no canal, que eu acho que vocês vão gostar muito, vai estar tá disponível pra vocês a venda. Vai ser incrível a partir do dia 20. Então, no um episódio do dia 20 de novembro, se prepara que vai ser o maior. Vai ser lançamento bom, aqui vai ser canal, bom. Vai ser muito legal. Caraca, vou eu colocar na minha relógio. Dia 20, né, não, é não 20, espirro? 20, 20, Cadê 20. você? Olha que lindo, olha como é que ele é perfeito. Ele é perfeito demais. Por que, que você tá cinza, espirro? Você é Bom, galera, o negócio é o seguinte. Deixa Tentei, lá, cara, fiquei um 20. tempo tentando decifrar a pista que ele deixou, né? Na, eu, na, des... eu, eu, tipo, eu, eu decifrei tá várias coisas, coisa, cara. A gente já viu os meus é vídeos, sua, que eu, eu decifrei sua. muita coisa. E eu acho que eu cheguei a uma conclusão. Esse o que é o que é, pra mim, é o seguinte. Serve como desculpa, nunca realmente tirou ninguém. Você mentiu e manipulou e eles pagaram o preço. Eu fiquei pensando onde teria eles. E eu pensei, bom, eles normalmente em vilas, onde tem vida. E eu acho que ele foi na nossa primeira vila. A primeira vila que a gente encontrou no jogo. Onde eu construí a ponte de... De, de gelo até o shopping. Eu acho que é o segredo do Mistério. Então... Vamos deixar essa carta aqui, que ela não tem utilidade. E vamos até a vila pra ver o que, que aconteceu por lá. Eu tô com uma suspeita muito terrível de que ele fez algo muito assustador por lá. Muito assombroso. Espero estar errado. Eu durmo antes? Acho que sim, né? Dorme, velho! Melhor, pois. Todo mundo já voltou pra casa. Tá aqui a, o mi mi tá aqui a Filomena. E tá aqui o Coco Júnior. Eu quero muito <risos> não, conseguir mano. logo o netherite. Eu não aguento mais não ter netherite. Mas eu preciso ficar. Ter, estabelecer as coisas primeiro. Vamos lá, vambora, vambora. Beleza. Vamos sair aqui, espirro. Bora, espirrão. Sai daí. Me dá meu barco! Ah. Eu não peguei Já o barco. Era. O barco caiu Já era. Era. mesmo? Perdeu, o barco perdeu, afundou filho. mesmo? Tu tá de brincadeira comigo? Cadê meu barco? Por que, que o barco afundou? O barco não afunda, não, tio! O afunda! Pode agora. ser quebra, afunda! <risos> Ele quase morreu. Ele quase morreu e acabou minha comida de espirro. Você é louco, bicho. Eu não tenho... Olha só. Ô, ô, ô, sombra assassina. Pelo amor de Deus, sombra assassina. Eu não tenho estômago pra isso, não. Me deixa em paz. Entra aí, espirro. Eu não tô Não, não, não, não, não. não. Ele quase matou o espirro e jogou a culpa no espirro. Tô estando nisso, cara. Ele quase morreu. Ai, deu depois... olha, olha lá, olha ele batendo no Eu espirro. não tenho nada pra dar pra ele. Eu preciso de comida pro espirro. Espirro, não tem jeito. A gente precisa... Precisa que você entre no barco. A gente precisa matar bicho pra poder ter, ter comida. Vem, anda. Você pode descer do vidro! Me obedece uma vez na vida, por favor! Vai pra lá, vai! Empurra ele, empurra. Isso. Ah, tu tá de brincadeira, cara. <risos> <risos> <risos> Obrigado. Boa, agora deu certo. Eu acho que é isso. Se não for, também eu vou ficar perdido esse episódio não vai ter conclusão, porque eu não vou conseguir seguir a pista desse maledeto. Mas não, só pode ser porque certo. eu já até sei o que que é. Ele falou lá na pista, serve como desculpa. Opa, peraí, tirava... pera peraí, peraí, peraí. Se o Felipe Neto sabe o que que é, então pode ser que o Felipe Neto já sabe quem que é o mistério sombrio. Os villages... Eu falava que tirava os villagers dessa vila, mas eu na verdade não tirava, não. Era a desculpa que eu inventei pra, pra poder ter villagers feiticeiros que vendiam feitiços pro shopping. E eu acho que ele ficou pistola esse lindor. Eu tenho quase certeza que vai ser isso. Se for também, você é previsível. Che... Mano, ele botou fogo em tudo, véi. Caraca, mano, ele destruiu a vila. Ok, eu retiro o que eu disse você não é previsível. O que diabos aconteceu aqui, mano? O, que... o importante disso tudo é que ele teve o trabalho de colocar umas fogueirinhas pra sair fumaça. O que que aconteceu... Ele botou fogo em tudo. Ele botou fogo em tudo, mano. Ele, ele destruiu a vila. a vila. Quebrou as casas todas. Meu que Deus, isso? Véio. Botou fogo em tudo. Eu tô sem acreditar. E os villagers? Olha, ele ainda botou isso aqui pro fogo não apagar. Ó que safado! E te... os. Oh! Ô! Lá, lá Aí você deu mole! Aí você deu mole, ele botou a flor que eu não tinha ainda. Ah, não acredito que eu vou ter rosa do Wither. Pelo menos eu vou usar isso na minha farm de Wither Skeletons. Cool. Espirrou! O Mas gente... peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Não perca o vídeo de amanhã, porque esse episódio aqui que acabou de acontecer, eu acho que o Mistério Sombrio acabou de deixar um enigma aí, hein, galera. Não perca, hein? Amanhã eu vou, eu vou mostrar pra vocês o enigma que o Mistério Sombrio deixou. Essas osas aqui têm um significado, eu acho, hein? Gente, eu preciso arrumar. Essas osas aqui, eu acho que tem um significado. Ih! Gente, gente. E... Espirro, cuidado, cuidado, cuidado! Sai! Não o não espirro fazer. vai morrer! O Espirro vai morrer! O Espirro tá muito perto de morrer! Fica aí! Fica aí, não sai daí! Ah, Caraca, essa o Espirro quase me... morreu, eu velho. Sabia. Eu preciso achar coisas pro... Pro Espirro. Pelo amor de Deus, algum bicho? Cadê as galinhas quando eu preciso delas? Aí, constrói bem esse safado, hein. Opa! <coughs> <coughs> Gostei. Ih, mas ela tá... Ela vai vir cru, né? Vai vir cru porque a minha espada não tem mais o feitiço de botar fogo. Mas o, o Espirro come cru, né? Eu acho que ele come. Tem um porco aqui, Espirrão. Desculpa, porquinho. Perdão, porquinho. Perdão. Gostaria que fosse diferente. Poxa. Galinha, ele acabou eu com o cabuloso, não, eu tô... que eu vi. Eu ligo. Ok, acho que pelo menos eu não, ele o ele, ele acabou cabuloso, ele sobreviver, porque o bichinho, coitado, tá na... Olha o que que ele fez, cara. Olha o esta... Eu não consigo andar direito por causa dessa desgraça de Soul Sand. Eu botou teia de aranha aqui. Ó, ele deixou coisas aqui que eu vou pegar. Nesse momento que eu não tenho nada, tudo é útil. Ó. na isso aqui eu não preciso, não. Uma couro eu preciso. Vou pegar a couro. Aqui ó, a mesa de cartografia. para esse... Não, tem um monte espalhado no meu mundo. Papel... Não, papel tem uma farm de papel, Felipe. Olha a árvore que ele fez. Caraca, mano. Isso Só é aquelas árvores árvore do Nether, o um basalto, Ficou lindo. Ah, esse maluco pode ser um safado, um desgraçado maldito. Mas, esse sabe o que tá fazendo. Caso você esteja se perguntando, não, não sou eu que estou fazendo, tá? Não sou eu, tipo, fingindo que tem um vilão construindo tudo isso aqui. Inclusive, eu não teria o um mínimo saco pra fazer uma árvore queimada daquelas ali, ó. Cadê? Quando é Já que eu deixei o Espirro? Olha isso, olha a quantidade de lava. Espirro! Oh! Cadê ele? Eu tô ouvindo. Ele tá, ele tá chorando, tadinho. Ele tá chorando, gente. Caraca, eu dei tudo pra ele. Eu dei todas as carnes e ele ainda não se curou completamente. Tá, ok, calma. Vamos explorar aqui. Deixar o espirro sentado vou explorar. Porque ele pode ter deixado baús e eu posso utilizar os baús pra alguma coisa. Ih! Ele deixou a cabeça de esqueleto aqui! Ó! Oh, eu nem tinha a cabeça de esqueleto! Será que eu posso pegar? Agora eu tô com medo de pegar, cara. Eu tô com medo de pegar ele aparecer e me matar. E você não podia pegar a cabeça de esqueleto! Tô com o mesmo medo da rosa aqui. Baús, baús. Vamos vamo concentrar no que importa. Tem que ter coisa útil. U... Olha, mais uma cabeça de esqueleto. Tem que ter coisa útil nos baús. Ele não deixou baús. Os baús que eu fui encontrando eu vou quebrar. Vai que passar. aí não, é, que essa eu... parte... Essa parte tá tão boa que eu não consigo dar comentário, mano. Olha pra você ver. O Pangara veio até junto aqui, ó, pra observar. Ó. Veio, até, veio até observar aqui, mano, que essa parte aqui <risos> tá muito boa, mano. Já encontrei. Pega mais uma cama? Pega. Pega, porque quando a gente for pegar a derite agora a gente vai precisar de muita cama. Aqui foi o que eu já entrei, né? Tá, quebra isso aí. Ah, pega o baúzinho. Isso, moleque. Excelente, moleque. Moleque tristão, moleque pimposo, moleque da graça. Aqui, cama. Mano, será que ele não Turmente? vai aparecer no lugar, não? Pergunta, né? Ela não Mas por que eu tô pegando mais teca? cama, velho? Já tem um tanto já. Eu não Para, estou entendendo pô, essas camas. Coisa mais chata, mano. A flor te machucar. É, quebra, pega. Acho que ele quase não deixou baú nenhum, né? Só deixou. Leva baú essas com flores aí, eu acho. Mesmo. Cama. Aqui já vim. Oh, oh, oh! O que, que é aquilo ali? Ah, ah que ele deixou mais um livro. Olha mais lá, um bloco um de kelp. Que mais um enigma. Ali. Mais uma cabeça de esqueleto aqui. Mais uma aqui. E um baú vazio. A gente tem cama. Ele realmente matou todos os villagers aqui, né? A mimir. Não sobrou ninguém. Espera aí, sobre que, que foi sim, essa bendita dessa carta que ele deixou dessa vez. É aqui. Tá. Sobe com cuidado, Felipe. Sobe com cuidado. Pera, Pô, deixa pode olhar ter uma aqui. trepe. Pode ter uma trap aí. Pode ter uma trepe Tem aí. aranha. Aliás, pega a teia de aranha. Sai daí, sai água, daí. Pode ter tá uma tá trepe, velho. Tá aqui. Eu não tenho nem como pegar essa fogueira também, porque eu preciso de... Pode Simples. ter uma trepe. Pode okay. ter uma trap. Tem uma carta aqui em cima? Tem, né? Ele sempre deixa aqui. Eita é. misericórdia, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí E sai daí. Sai esse daí. frame, inclusive, esse dry kelp aí Não, au, isso doeu muito Ai, ah, Deus, vamos lá, Espirro Parabéns, Nelipe Feto Por que, que ele chama de Nelipe Feto? Esse <risos> é o resultado de seus truques e enganações Enganações, essa foi a primeira, foi a primeira que vila que você encontrou, que você encontrou. Então, então, viu, então, viu, então viu, vilas de comércio apareceram no seu shopping, shopping Como tivesse tivessem como sido tirados daqui Olha, eu bem Tá? Não Você é visível ser mais forte que eu, mais poderoso que eu, mais bonito que eu, Nossa, saber que mais Minecraft ideia. que eu. Me perdi completamente, que é onde que eu queria chegar. E agora eu tô me sentindo mal. Mentiroso, a vila nunca foi tocada. Os villagers sempre continuaram aqui. Então, eles pagaram o preço de suas mentiras. Não há sobreviventes. Eu tava com a esperança dele ter sequestrado os villagers, mas não. Muito cuidado com seus próximos passos. Eu estou observando cada um deles. Não tenta pegar atalhos. Seria não tente, tá, querido? Vai, vai aprender a escrever. Não tente pegar atalhos, ou mais vidas inocentes pagarão o preço. Aliás, que vergonhoso você ainda não ter armadura e arma decente. Vergonhoso por quê, cara? Tu não me deixa conseguir juntar nada, tu me mata! Toma vergonha e vai aprender a jogar. Você já deveria estar full netherite e encantado. Qualquer criança de 9 anos já estaria. ha. <risos> Cuidado com a mina. Que mina? Espião! Você tá virando pessoal, Espirro. Eu vou caçar um pouquinho, Espirro, pra poder... Você não passar... Problemas. E eu vou pegar essa... Essa Wither Rose aqui, cara. Porque isso eu aqui acho vai ser que minha farm. E é um item que a gente nunca teve até hoje. Que que eu tiro do meu inventário, hein? Tirar uma cama? Não. Acho que uma vão ser necessária, essa Essas rosas... Essas rosas tem assim, significado. É só pegar normal para Será que precisa de Silk Touch? Acho que não. Vamos ver. O que eu gerei essa aqui Uau! pro bloco? O Que que foi isso? Eu falei que tinha significado. Ué? Quebra, então, o bloco, ficou... quebra o bloco, quebra o bloco, poxa. Ele matou, me deixou com três corações. Será que precisa de Silk Touch nela? Não, quebra o bloco, Cara, tenta quebrar o assim? bloco, acho que dá. Ela causa dano depois que você coleta? Não, já vi vídeo do, do, de youtuber pegando essa Wither Rose, não causa dano. Quebra o tá, bloco, tá. quebra o bloco. Vou pegar e vou usar o, o, o escudo. Olha ela aí tá isso! Ela tá explodindo, você não tá conseguindo pegar, tenta quebrar não o pegou. bloco. Ah, mano, ele, ele enfeitiçou as rosas. Ele não, botou poxa. alguma coisa na Wither Rose que eu não consigo coletar, eu não consigo pegar ela. Quando eu pego, ela explode, não é? Acho que se quebrar o bloco, dá. Ó, oh, não peguei. Ela tá ali. Ou seja, não precisa de Silk Touch. Agora eu vou pegar, vamos ver o que vai acontecer. Peguei. Ó! Oh! Explodiu na minha cara, meu Deus, eu quase morri. Um Tô coração. Um coração. Sai daqui, sai daqui, Felipe. Sai daqui, Felipe, sai daqui. Esse cara é mago. Ele é feiticeiro, esse cara. Quebra é o bloco, Felipe. Felipe. Talvez ele dê certo, poxa. Ele encantou poxa. A, a Wither Rose pra eu não conseguir pegar. Espirro, vamos sair daqui, pelo amor de Deus, Espirro. Isso aqui é bom que me dá stick, às vezes, só. Não é sempre. Aí, me deu, me deu. Dá stick. Não parece ter nada falei, mais. Eu falei que esses olhos tinham significado. Vamos voltar pra casa, porque isso aqui. Eu isso avisei, poxa. E eu não consegui pegar o Wither Rose. Parabéns. Ah, ótimo. Quebrei o gelo. Parabéns, Felipe. Dá pra você vir pra cá, Espirro? Obrigado. Ah, legal, legal. Parabéns, Espirro. Isso aí. Tá no barco. Parabéns. Isso. Sentou no barco. Olha o <risos> sangue, Tem dia. Tem dia que parece de noite, hein? Agora ele entrou. Tá, o que que eu vou fazer então? Ele claramente me deu uma dica sobre a mina. Cuidado com a mina. Ele só pode estar tá falando da mina do, do Netherite. Só que se eu for pra lá agora, eu vou morrer, fato. Eu tenho uma espada de ferro... E uma armadura de diamante com proteção básica. Não, não é porque a armadura de, é de diamante te é horrível agora! Eu não vou sobreviver. Eu preciso, antes de qualquer coisa... Eu preciso encontrar diamante. Porque sem diamante eu não tenho como ter uma espada de Netherite. Eu preciso fazer uma espada de diamante pra ter uma espada de Netherite. Senta. Coloca aqui. Caraca, eu tomei um susto agora com cabecinha, mano. Que susto! Her. Her. Vila. Ok. Tá na zona, meus itens. Vou colocar as camas aqui. As camas vão ser usadas lá no Nether, na nossa mina, pra poder encontrar a Netherite. Beleza. Meu filho lindo! Maravilhoso e majestoso. você... Até eu ter comida suficiente pra te dar, eu vou te deixar ação em salvo. Vem aqui... Que, ouve? Eles já foram dormir? Não. Fábio né, tá aqui. Vai começar Sério, a briga Fábio, de novo. Assim não dá, cara. Eu não sei o que tá Vai... acontecendo, mas. Vai ele começar a briga de novo, pronto. de novo, Vamos junto com, com os bichos. Tá vendo, Vamos. né? Pronto, saiu. Saiu. Aparentemente resolveu o problema. Amimir. Ai, senhor. Voltou pra cá. E como ele tá voltando pra cá, ele não tá indo na mesa de profissão dele. Então ele não tá restaurando pra poder me vender as coisas. A gente já tinha visto esse fenômeno acontecer com o Junho, né? Eu não sei o que que é. Eu vou ter que interditar essa área. Vamos interditar essa área até... Segunda ordem. Tá interditado. Pronto, vai fazer o que agora? É, agora tu não vai mais pra lá, né? Palhaço. Encontrou outra estação de trabalho? Aí, garotão! Mas, continua sem me vender, né? Problema nenhum. <risos> Julieta! Cadê a Pérola? E o Junho? Eu Ela... vou continuar na mesma briga ah, de novo, ah, junto com os bichos aqui. Ah, não, o ah, não. vende pegadora, só que cobra 32... 32 esmeraldas. Eu acho mais fácil eu comprar uma... Uma picareta simples e comprar o Silk Touch da Ivete. Que uma picareta simples vai me custar dois... Vai custar uma esmeralda, não é isso? A picareta vai me custar uma esmeralda com a pérola. Pera aí, gente, pera aí. Não fica entediado, não. Calma aí. Isso aqui é matemática do Minecraft que precisa ser feita. Quanto é que a Ivete tava me cobrando no... No Silk Touch? Eu não Quanto, sei. Vete? 16. Mais um 16, 17. livro. 17. É, tá bom. Então, pera aí. Espero que o senhor esteja feliz, ô, ô senhor mundo das sombras sombrias, por me ver perdendo tempo de esgramento pra fazer coisas tão simples. Ok, vamos vir aqui pra pegar livro. Nossa farm de cana, ele deixou funcionando. Pelo menos isso, né? Tem 35 livros aqui. Hum. Coleta esses <risos> é, canos. Coloca agora. aqui. Olha <risos> quanta cana eu já tenho. Ah, moleque! Respeita a minha história, respeita a minha vida, respeita a minha sabedoria, rapá. Ok, Vete. Obrigado. Deu um silk touch Por Você. É que ela que ela quer me dá touch. 3... Mas, mas custa 12, né. Aí não dá, né. Custa 1 um a outra. Eu Pô, não entendi porque eu livre 3.. de silk touch agora. Diferença uh, né? <mas gunto twee lipstick> a fazer efficiency agora, nessa altura do campeonato. Pérola... Ih, já voltou a vender? Que bom. Tá, pérola. Eu preciso dessa picareta aqui. Muito obrigado. Beleza, essa vai ser a picareta que eu vou transformar na pegadora. Junho já tá vendendo também. Excelentíssimo menino. Fábio. Boa, moleque. Voltou a funcionar. OK, aqui. Eu tem alguma forma aqui, de dinheiro? Eu acho coloca aqui, vai me custar 4 pontos de experiência. Pegadora ultimate. Porque é a última pegadora que eu vou ter nessa saga. Se o <risos> eu, eu perder essa pegadora, eu não quero ter outra. Com a pegadora, agora a gente pode ter de volta. Ai, meu Deus, eu nem acredito. Caraca. Aí, se eu chegar aqui e tiver outro filho, mano, eu vou. Sério, eu vou mandar vocês serem estudados em clínica de fertilidade, hein? Você não tem nada pra fazer mesmo, né? Me dá torta. Boa, moleque. Aqui, vamos pegar esse aqui. Uh! Ai, pronto. Eu me sinto bem melhor tendo o um Ender Chest no inventário. Quem é você? Ah, você é um dos filhos. Beleza, fiquem em paz aí, mano. Vocês têm alguma magia aí criativa, Entendeu? Pelo amor de Deus, parece coelho. Deixa eu tirar a porta. Que eu tenho os meus itens. Deixa as esmeraldas aqui. Caraca, aí, fiz esmeralda pra caramba. 64 mais 14. Vamos fazer duas picaretinhas de ferro. E vambora, mano. Vambora. Vambora achar esse bendito desse diamante, cara. Que não é possível! Pra poder fazer minha armadura toda de netherite... Eu vou precisar encontrar 16 netherite scraps e ter 16 barras de ouro. Barra de ouro é mole que a gente tem a nossa farm de ouro. Então, eu preciso encontrar 16 netherite. Lá na mina, mas eu tenho certeza que a mina é o próximo objetivo do desafio desse vilão sangrento. E eu não tô nem um mas... pouco preparado, por isso que eu quero primeiro... Tentar pelo menos ter uma espada forte. Pra eu pelo menos ter uma espada forte, eu preciso de diamante. Qual é, Tonho? Tem que te subir de nível, mano. Vambora. Não, Vamos poxa, lá. não precisava de tudo, pegar não, cara. a espada contato, com chance. Um a gente sharp, precisa mano. de. Ponto de experiência. Ai, ai, ai! Ai, quase! Meu Deus do céu! Quase <risos> que você perde tudo ai, e tem que começar de novo. passando, em fre... Vamos lá. Vim nessa direção aqui que foi que a gente veio, né? Foi aqui que eu encontrei o spawner de aranha. Pra cá não tinha nada, Eu abri até lá e não tinha nada, só ferro. Aqui tinha esse aqui, mas aqui a gente tá em que nível? 26, aqui eu não vou encontrar diamante nível 26. Aqui, ó. Agora eles tá estão tomando nível? cuidado. Agora eles estão cu tomando cuidado aqui para não mostrar o dia mais, ó. Deixa eu ver se aqui mostra alguma coisa. Agora eles não mostram o dia mais. Hum. 26, aqui eu não vou encontrar diamante nível 26. Tomar cuidado nesses né, detetives ó, de plantão aí. Aqui, a gente aí. encontrou o spawn. E pra cá, uma travessa que não tinha nada, né? E aqui a gente chegou em que nível? 11? Então, beleza. Vambora, vamos fazer a nossa zona exploratória pra cá. Ó, tá, tá, tá promissora, hein? Aqui eu tô no 12, né? Não, tô no 13 já. Então, beleza, vambora. Pera aí, Felipe. Olha. Yeah. Tá, ah, então, beleza, vambora. Pera aí, Felipe. Que barulho é esse? Barulho pegajoso, hein? Slime, slime. Ih! Que isso? Por essa eu não esperava, não? Aqui é o mar. Lascou aqui, eu não vou conseguir achar nada, não. Tem que vir pra cá. Espero que, pra cá, não seja o mar. Lápis azules, vão precisar. Granito? Ih, oh, é coisa espertão. não. Nunca tem diamante assim no granito, mano. Volta pra pedra! Uh. Precisava de uma picareta, na real, que fosse... Que tivesse aquele feitiço que, que faz sair mais de um diamante da, do bloco, mas tudo bem. Eu preciso de dois blocos de diamante. Dois! Pronto Ele me era só a linha reta, mano Ih Alguém falou pra que ele é? seguir Que tá perto de lava de água tem água. diamante Quando acabava cair água, não? Não Mas olha isso Meu Deus, Sim, né Ih, pronto Ok Isso é um bom sinal, isso é um bom sinal Tem lava, tem um lava Ai, não, no, no, no, não, não, não, não, não, não, não, não, não Pera aí, eu sou fraco, eu sou fraco Perto de lava sempre tem diamante, pô me deixa em paz Para Oh, Deus Eu sou fraco, meu pai Pega o escudo Pronto Calma, vamos ver se a gente encontra algum diamante. Olhos atentos. Ô, oh, sai! <risos> Olhos atentos. Ih, tem lava embaixo. Tem lava no chão. Nenhum diamantinho. Ih, chegamos numa mina. Ótimo. Tem ouro aqui. Qual é, mano? Me dá um diamante aí, na moral, mano. A natureza tem um monte, eu não tenho nenhum. Natureza é mó egoísta, velho. Compartilha aí. Tipo, um, não, dois, dois, dois diamantes, vocês não vão me dar? Vou ficar de miserinha? Oh-oh. Temos um problema. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu pai. Ih! Tá mandando bem, Mojang, continue assim. Não, no! a culpa não é da Mojang, não. A culpa é sua. Aê, acertou teu amigo, otário. Ih, meu Deus, tá vindo muitos, hein. Eu tô achando que tem um spawner ali. Não para de aparecer zumbi, velho. Eu não quero olhar pro Enderman. Quem diria que um dia eu teria medo de Enderman, mano. Boa, acerta a aranha. Isso! Mandou muito. Olha quanta coisa aqui! Ah, ah, ah. Não! Ih, tá bugado os creepers, hein? Deu algum bug aí, Mojang. Parabéns! Obrigado! Primeira vez que vocês me ajudam. Os creepers estão explodindo e não estão quebrando nada, não tô nem causando dano. ah, ah, ah! Ah, Obrigado, <risos> Deus! Olha, olha! Uou! <risos> vez que ele portas. Oito diamantes! Oito é raríssimo. Acho que é o máximo que você consegue encontrar são oito. Onde é a minha casa? Ó, vamos ver se ele vai explodir. Parabéns, Mojang! Estão mandando muito. Eita! Meu Deus, caiu no lugar errado. Você achei me que... Que que tá achando lugar. que foi bug, não, hein? Isso aí é comando para desabilitar é me explosões. <risos> Baú! Golden Apple, ótimo. Lápis azules e, né... É o que eu penso desse baú. Eu vou descobrir que bug é esse, tá, gente? Não vou deixar assim, não. Bom, galera, vamos ter que sair do jeito antigo, tá? Ah, não. Água. Tudo bem, tudo bem. V já pulei aqui pro finalzinho pro aqui, infantis, que ele cara. só ficou minerando, é só ficou minerando agora. Esse ele esqueceu, trouxão. Ai, se ele aparecer e me matar, mano, eu vou ficar tão irritado. Se ele não aparecer e me matar, porque provavelmente aquele, aquele feitiço ali eu consegui do jeito legítimo. Até porque era um Protection 1, né? É, também, então, né, isso foi é o Protection um. Porque eu, aquele Protection 1 eu consegui legitimamente e ele não tirou. Não apareceu pra me matar até agora, é isso. Bom, porque vale. aparece, é poxa. aqui que eu vos deixo. No próximo episódio, fazer a minha espada ficar forte. Tentar, quem Use sabe, um arco forte também. Eu vou dar uma minerada, enquanto vocês não assistem, pra poder pegar experiência. Não pra pegar minério, mas pra poder ganhar experiência. Pra poder enfeitiçar a espada. E fazer um arco decente também. E aí, a gente vai lá na mina. Consegui Netherite. E algo me diz que a gente tá ferrado nessa mina. Só isso. Algo me diz. Então... Se inscreve no canal se você acredita que a gente vai conseguir derrotar o Mistério Sombrio. Que nome ridículo. Se você acredita em mim, se você acredita em mim, se inscreve no canal. Deixa seu like. E manda o link dessa saga pra todo mundo assistir. Eu conto com eu, vocês, galera. Eu acredito. Galera. Um eu beijo, beijo acredito. grande e tchau! Mas o, o Pangaré não acredito. O pangaré não acredito. Eu acreditava, mas o Pangaré não acreditava não, poxa. Aqui, ó. O Pangaré que tá falando que não, ó. O Pangaré que tá falando que não. Eu acredito. E lembrando, toda vez que o pangaré do Like aparece, tem que deixar o like. Se vira, deixa o like, velho. Pangaré do Like apareceu, deixa o like. Apareceu no início do vídeo, apareceu no final, pangaré do Like, deixa o like. É isso que vocês têm que fazer. Mas enfim, então é isso aí. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo aí, reagindo ao episódio do Filipinho, do Neto do PreGames Games. E, véi, se vocês quiserem parte 2, que eu vou fazer uma parte 2 aí, mostrando que eu percebi sobre o Mistério Sombrio, as coisinhas aí que ele deixou pra nós aí. Vou fazer um vídeo pra vocês, vai sair amanhã, porque eu acho que aquelas rosas têm significado, as coisas que apareceram no episódio de hoje têm significado, hein, pessoal. Pode ser mais um enigma pra nós aqui descobrir. E isso aqui vai virar quase que uma série de Felipe Neto News, né, mano? Eu vou assistindo os episódios e vou trazendo o vídeo pra vocês. Você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí que é importante Um beijão, até o próximo vídeo E é nóis galera, valeu, valeu